Pessoal, aqui é Carol Della, do Telefone Literário e hoje eu vim falar sobre este livrinho aqui, Por trás dos seus olhos de Sara Pimbora. <música> conhecer a história de Luísa que é nossa protagonista ela é divorciada e tem um filho vai conhecer a história de David, né? nesse meio tempo, porque foi um cara que ela teve um encontro, uma noite qualquer só que aí ela descobriu que ele é o seu novo chefe, ou seja treta, né? A treta já não estava suficiente, mas ela acabou conhecendo, por acaso a mulher dele, que é a Adele. E aí, eu não preciso nem falar que a treta nesse livro, ela vai ser grande, porque a gente vai conhecer meio que esse triângulo amoroso e como é que vai se dar esse relacionamento deles dois Que em de determinado momento não é tanto relacionamento E o relacionamento delas duas Duas amigas ali que teoricamente Não sabe no caso de Adele Que ela é amante do cara No caso desse livro a gente tem dois termos verbais O presente, que ele é contado Ora por Adele e ora por Louise E a gente também tem uma narrativa no passado Que é quando Adele tá mais nova E ela acabou de passar por um trauma Onde os seus pais morreram No incêndio de uma casa dela Ela foi salva por David, né? atual, marido dela, e ela tá numa clínica e a gente vai conhecer como era o passado dela, junto com a amizade dela com o Rob. Eu acho que isso é tudo que eu consigo falar sobre o livro, sem dar uma um spoiler, porque é muito mais sobre o desenvolvimento dessa história, né, que vai contar aqui. Eu, particularmente, achei a narrativa um pouco arrastada, eu demorei bastante tempo pra ler esse livro e eu não sei se é porque eu não tava na vibe muito, se eu fiquei meio que com receio de ser alguma coisa muito parecida com carota exemplar, mas o que eu posso dizer é que depois da metade do livro foi que eu comecei a me conectar um pouco e me identificar ou entender o lado delas, um pouco da história mas eu posso dizer que demorou um pouquinho. Eu ainda não sei exatamente a minha opinião sobre esse livro mas eu fiquei com a impressão que a autora soltou algumas informações antes do tempo, porque aí você começa a achar que é um livro previsível mas é isso, eu acho que se ela não soltasse as informações, eu acho que você iria prever ainda mais o final. Um, eu tô num conflito de opinião sobre esse livro. Porém, no final do livro eu vou dizer logo que vai ter uma reviravolta aí, que essa sim conseguiu me pegar de surpresa. Foi o que, assim, fez o livro valer a pena pra mim. Posso dizer que demorou um pouco? Isso aqui foi a prova de que aos 48 do segundo tempo as coisas podem mudar. Então... Demorou um pouco? Demorou. Se a pessoa não foi insistente, eu acho que... E se ela não tiver na vibe, como eu não tava muito, eu acho que é um pouco difícil continuar a leitura desse livro. Não porque seja uma leitura ruim, porque realmente a narrativa, principalmente essa coisa da divisão das falas delas, deixa coisa mais instigante, porque você vai conhecendo a história de mais de um ponto de vista. No final das contas eu dei 3 de 5 estrelas, não acho que seja uma coisa negativa exatamente, mas foi mais por essa falta de conexão ou conexão tardia com os personagens. Mas o plot twist, ok, ele, ele realmente me surpreendeu, não vou mentir. Achei que esse é um livro super previsível. E não foi tanto assim. Talvez. Mas fica a dica pra quem gosta de thrillers e dessas tretas de Triângulo Amoroso. Lembrando que foi um livro recebido de parceria com a Intrínseca. Fica a dica de leitura para vocês. Mais uma vez... É um livro escrito por uma autora, né, então eu tô bem na vibe de Mulheres para Ler. E quem quiser comprar, aquela coisa é sempre, né, vou deixar o um link aqui embaixo. Espero que vocês gostem. Se já leu, não esquece de deixar a sua opinião sobre ele, pra ver se a gente concorda, se a gente discorda. E vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Não esquece de ficar ligado em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui pra vocês. E se inscreve se não for inscrito e todas as coisas que vocês já sabem. Valeu! para dormindo às oito, é que a gente quer. E é isso, pessoal. Que agrada, ela é a galera do Leifão